tá aqui embaixo na descrição, tem todos os dados desse profissional pra você co começar a seguir ele nas redes sociais. Qual a dica de hoje aí? Como usar o nível a laser, certo? tá tirando um nívelzinho aqui, essa aqui é uma parede que eu vou revestir no banheiro, né? Essa primeira parede aqui vai ser em 3D, vai ter um nicho aqui também. Mas eu vou dar uma dica aí de como usar o nível a laser corretamente, beleza? Estou aí com o meu um nívelzinho aqui, ó. Eu tenho esse nível da skill aí, um nível bom. Atende aí todo o trabalho que eu tô fazendo. Não me deixa na mão. E vou dar uma dica de como usar ele, pessoal. Eu tô começando esse investimento aqui. É o seguinte. Eu já tirei toda a medida aqui. Beleza? Já fiz a minha esquema aqui. De página E é certo aí. Pra que dê certo agora, pessoal, o meu nível, o meu nível que eu não perco o alinhamento certinho. É o seguinte. Tão vendo o nível ali? Deixa eu tentar mostrar aqui sem tirar o foco dele aqui pessoal ele tá bem marcado ó. atrás pode ver que essa linha continua mas atrás dele não tem nenhuma outra linha estão vendo isso quer dizer que tá todo niveladinho certinho não tem nenhuma outra linha um exemplo se eu tivesse feito aqui ó coloquei ele aqui beleza já essa ponta aqui tivesse dado uma outra linhazinha vermelha que traz. Isso quer dizer o que, galera? Quer dizer que ele tá torto. Já aqui não, tá certinho, não deu nenhuma linha atrás. E aqui também não deu nenhuma linhazinha atrás. Então quer dizer que ele tá certinho, niveladinho. E aqui, pessoal, eu sempre costumo deixar assim, Vou ficar na frente e não vai dar pra ver. Mas eu sempre coloco ele e deixo um milímetro abaixo. Então aqui não vai dar pra ver pela câmera de celular, não dá pra ver certinho. Mas ele tá um milímetro abaixo da base dele aqui, certo? De cima aqui ele tá um milímetro abaixo Então aqui na ponta Ele tá um milímetro abaixo E lá também tá um mm abaixo é, Essa é a dica aí Pra quem usa o nível né galera Deixa eu pegar o nível de mão aqui pra mostrar pra vocês Não tá aqui mesmo Tá aqui galera Deixa eu pegar essa dica aí Aí você quer conferir pessoal É fácil Ó, eu quero conferir pra ver se tá tudo certinho Você vem aí Limpinho Joguei seu nível ali, ó Deixa seu nível em cima Você faz o que? Dá uma olhada lá na bolinha Estão vendo aí? Segurar pra ele não cair Aí, galera No centro, certinho parte de cima também Belezinha E tá, show de bola O nívelzinho continua embaixo Certo? E olhei aqui Com o zinho de mão aí e tá beleza, certinho galera. Então, assim saindo dessa peça. E o mais importante, pessoal, que eu tô usando aí, falar pra vocês: o um nivelador de preço, certo? Ele é um 3D, porém, essas partes aqui, ó, elas são retas. Então, eu vou colocar aqui três niveladores. Essas partes são retas. E aqui, galera, é o seguinte: toda vez que eu colocar, coloquei, passei a massa, beleza? Dei as batidinhas lá, tá belezinho. Eu vim aqui, pessoal uma esponjinha faço isso certo Passo a esponjinha aqui tira todo o excesso ó. voltou ficou normalzinho não pode ter de maneira alguma aí uma sujeirinha um areinha um grãozinho de areia que tiver pegar massa já era não vai dar certo e lá em cima vai desanimar é, Beleza se você é azulejista ou pedreiro e quer fazer parte dos grupos azulejistas do Brasil e pedreiros do Brasil aqui na descrição embaixo